Quanto maior for o seu nível em copywriting, mais dinheiro terá no seu bolso. Isso aqui você não pode ignorar. É uma relação de causa e efeito muito simples. Você melhora suas habilidades em copy, passa a vender muito mais e seu bolso fica mais cheio de grana. Imagine você realizar vendas todos os dias na internet de forma consistente e ver as comissões caindo a todo instante em sua conta. Imagine você vender com previsibilidade pelas próximas semanas, meses e anos, mantendo uma consistência incrível de vendas e lucro no seu negócio digital. Imagine você ter mais tempo livre para passar com as pessoas que você ama e aproveitar mais a vida ao lado delas, viajando e vivendo experiências incríveis. É isso que o Copywriting pode fazer por você pelo seu negócio online. Você deve estar se perguntando, quem sou eu e como eu posso te ajudar com isso? Meu nome é Alisson Carvalho, eu trabalho com vendas online, criação de ofertas e funis de vendas desde abril de 2017, já faturei milhares de reais em vendas online e já ajudei muitas pessoas a fazerem o mesmo. E nesses mais de 5 anos no mercado digital, eu estudei a fundo e testei diversos modelos de ofertas e copies, coisas que geram bastante resultados e coisas que não servem para absolutamente nada. E depois de ter estudado praticamente tudo sobre copywriting, ter aplicado na prática, ter investido tempo e dinheiro para aprender, ter fracassado em alguns projetos, depois de testar o que gera e o que não gera resultados, criei o e-book Copy Irresistível, que é um método de criar ofertas irresistíveis que fazem as pessoas ficarem encantadas e loucas para comprar de você imediatamente é um passo a passo detalhado da maneira mais simples e eficaz de criar cartas de vendas altamente persuasivas. Veja o resultado de alguns alunos do e-book Copy Resistível. Recentemente, eu pedi através do Instagram que os alunos do e-book me mandassem depoimentos dizendo quais resultados estão atingindo aplicando as estratégias do e-book, e a Teresa me mandou essa mensagem aqui. Olá, aqui é a Tereza, sua aluna. Estou passando para agradecer pelo conteúdo top do ebook Copy Irresistível. Comprei no início de abril e testei as estratégias em um lançamento meu. Resultado, fiz R$ 18 mil reais em um dia. Gratidão! É impressionante esse resultado que a Tereza conseguiu gerar aplicando ao seu negócio digital as estratégias de Copy do ebook ela aplicou um o lançamento próprio e fez 18 mil reais em um dia isso é para você ter uma noção do poder que a estratégia de copyright tem de fazer o seu negócio vender mais e lucrar muito mais então se a Teresa conseguiu você também consegue veja esse outro exemplo mano estou feliz demais aqui lucrei 1.500 reais em um mês como afiliado graças às técnicas do e-book Copy Resistível aplicando a um funil de WhatsApp Antes estava sem vender nada. Seu e-book mudou meu negócio. Ele aplicou a estratégia do e-book a um funil de WhatsApp e fez 1.500 em um mês. Antes disso estava sem vender nada. É realmente impressionante é, a capacidade que as técnicas de copy têm de fazer esse negócio sair de um patamar baixo e subir de nível. Porque quando você muda a estratégia da forma de vender, você consegue se comunicar de uma forma muito mais intensa com o cliente e ele se sente muito mais predisposto a comprar de você. Tá aí o resultado. R$ reais em um mês. Eu preparei 5 bônus super especiais gratuitos para quem adquirir o e-book Copy Resistível ainda hoje. Bônus 1. E-book Como Conseguir Clientes de Copy em 30 Dias. Por esse bônus, eu cobraria R$ 97,00 e você irá receber ele de graça. Bônus 2. Guia da Copa Perfeita para Tráfego Pago. Você poderia pagar R$ 147,00 por esse bônus, mas terá ele 100% grátis. Bônus 3. Guia das 3 técnicas para lucrar alto como copywriter sem aparecer. Esse bônus 3 poderia te custar facilmente R$ 127,00, mas você irá receber ele de graça hoje. Bônus 4. E-book, a estratégia secreta para gerar seguidores lucrativos todos os dias no Instagram. Se eu fosse vender esse bônus, eu cobraria 197 reais, e você irá receber ele hoje de forma 100% gratuita. Bônus 5. Você irá ganhar acesso vitalício gratuito via e-mail a todas as atualizações e melhorias que forem feitas no e-book e nos bônus. Por esse bônus 5, eu cobraria R$497,00. Mas você irá ganhar isso de graça. Só de bônus você já está ganhando mais de mil reais. E eu acredito que esses bônus valem muito mais pelo potencial de te ajudar a vender e lucrar que eles têm. Para ter acesso a todo esse conteúdo do e-book Copy Resistível e aos bônus, você poderia pagar mil e E realmente vale muito mais que isso. Mas, como eu quero fazer algo especial e deixar acessível a muitas pessoas que querem mudar de vida e evoluir a um novo nível de vendas, lucro e liberdade, resolvi deixar esse book por apenas R$ 297. Reais. E esse será o preço normal dele em breve. Só que eu resolvi fazer algo mais especial ainda, e apenas pelos próximos dias eu vou fazer uma promoção mega especial. Irei te dar um super desconto, e ao invés de pagar R$ 297. Reais, você irá pagar pelo ebook Copa resistível bem menos que isso. Aproveite essa condição imperdível com esse super desconto, pois eu separei poucas vagas nessa condição especial. Quem demorar a comprar vai perder essa condição e terá que pagar mais caro. Então adquira agora mesmo, pois tem muita gente interessada no ebook. E pode ser que as vagas acabem ainda hoje e o preço suba. Então para garantir o preço promocional adquira o ebook agora mesmo. Clique no botão abaixo desse vídeo e confira o valor insignificante que estou te cobrando hoje para te dar acesso às melhores estratégias de copy. Aproveite! Você tem uma garantia incondicional de 30 dias. Você pode finalizar a compra, ter acesso a todo o conteúdo do e-book Copy Resistível e aos bônus. Pode testar na prática e se não gostar, basta alguns cliques que você recebe todo o seu dinheiro de volta. Simples assim. Nesse momento você tem três opções. Primeira opção, parar esse vídeo e seguir sua vida. Não adquirir o ebook Copa Irresistível e ficar se perguntando que resultados poderia ter conquistado se tivesse adquirido o ebook. Mas essa opção não é para você, porque se você chegou até aqui, é porque você quer aprender a criar copas irresistíveis que vendem todos os dias e colocam mais dinheiro no seu bolso, te gerando mais liberdade e qualidade de vida. A segunda opção é tentar fazer sozinho, sem um método passo a passo para te guiar, é ir aprendendo via tentativas e erros, perder tempo e dinheiro e correr o risco de não ter os resultados que você atingiria se tivesse adquirido o ebook Copy Irresistível. E a terceira opção, a melhor de todas, adquirir o e-book Copy resistível agora com a garantia incondicional de 30 dias, os bônus e o preço promocional e aprender tudo passo a passo como criar uma cópia super persuasiva que vende todos os dias na internet e lucra alto. Clique no botão abaixo e finalize o pagamento agora mesmo para receber acesso ao e-book e aos bônus no seu e-mail. Veja agora mais alguns resultados que os alunos já alcançaram em poucos dias aplicando as técnicas do e-book Cópia Irresistível. Quero te agradecer pelo conteúdo do e-book Copy Redistível. Aplicando as técnicas de copy, faturei R$ reais em abril, sendo que até março meus ganhos variavam de 2 a 5K. Ele fez R$ reais em abril, sendo que até março os ganhos deles variavam de 2 a 5K. Isso quer dizer que ele já vendia, já tinha resultados na internet, é, e ao aplicar a estratégia de copy do e-book, ele conseguiu multiplicar seu resultado muitas vezes mais. Ele conseguiu um resultado bem maior do que ele vinha obtendo. Então, esse exemplo aqui é impressionante. Realmente, eu fico admirado com o potencial que esse e-book, essa estratégia de copy, tem de mudar negócios, de mudar a vida, de colocar dinheiro de verdade no seu bolso. Oi, sou o Isabela e moro no interior de Alagoas. Fiz um lançamento teste com a estratégia do e-book Copy redistive e faturei R$627,00 em 7 dias. Investi R$100,00 em tráfego. Muito top a estratégia do e-book. Veja esse exemplo da Isabela. Ela investiu R$100,00 e lucrou R$627,00. Ela multiplicou seu investimento aqui no mínimo 6 vezes. Isso aplicando a estratégia do e-book é, que ela conseguiu atingir esse resultado. É impressionante realmente o poder que essa estratégia de Copyright tende a gerar lucro para o seu negócio digital. Outro exemplo. Oi, eu sou o Paulo e moro em Minas Gerais. Comprei o um e-book Copy sem saber nada de copy. Hoje já sei criar ofertas de e de vender muito. O conteúdo do e-book é sensacional. Esses são alguns dos exemplos dos alunos que estão gerando resultado que já estão vendendo ao aplicar o conteúdo na prática. E se eles conseguiram isso, você também consegue gerar resultados desse tipo, lucrar cada vez mais e alcançar mais liberdade no seu negócio digital na sua vida. Lembrando que você vai ganhar cinco bônus especiais, que juntos valem mais de mil reais e você vai receber de graça. Além disso, você tem uma garantia incondicional de 30 dias para testar o conteúdo na prática, é, analisar se aquilo é realmente para você e se não gostar, se quiser desistir, Basta alguns cliques e recebe todo o seu dinheiro de volta. Simples assim, você está 100% seguro. Clique no botão abaixo e adquira o e-book agora.